Eu queria te voltar à mesma pergunta e eu queria acrescentar algo. O Gabriel Curti, que está na audiência, disse também no Paddock GP que a Mercedes acho que não é, se preocuparia tanto em estourar o teto de gastos, porque essa é a grande questão da Fórmula 1 hoje. Eu lembro da Red Bull em 2021, que estourou o teto de gastos, foi punida, tem menos testes aerodinâmicos, mas tem um carro muito dominante. Então, na teoria, pouco tem de mudar no, do RB18 para o RB19. Eu te perguntar, talvez seja uma pergunta muito polêmica, mas você acha que a Mercedes deveria seguir o mesmo caminho, ou melhor, pode seguir o mesmo caminho da Red Bull, pensando aí que talvez o crime compensa? Eu acho que ela vai seguir esse caminho. <risos> eu, acho que... eu tentei eu colocar acho que eu... cheio de dedos, assim, a pergunta não, e a luz. Não tem dedo, não. Vai seguir esse caminho. Ele já falou isso, inclusive, é, é, é, porque é, é exatamente isso que você falou. Essa questão do, do teto de gastos ela é muito delicada. E quando tá todo mundo vendo uma equipe que tem um carro nas mãos, que não vai nem para frente nem para trás, que já está sendo superado por outra, já corre o risco de virar a quarta força, do, do grid, e isso não, não é nenhum exagero. Pelo que a gente viu no Bahrein, se a Mercedes realmente não conseguir alguma evolução, ela corre sérios riscos de ser a quarta força esse ano, porque até, até mesmo contra a Martin não vai ser páreo. Ela não vai mais ser a beneficiada das quebras da Ferrari, vamos dizer assim. Se a Ferrari quebrar, se a Red Bull quebrar, não vai ser mais ela que vai estar ali para beliscar o pódio. Então, o Toto Wolff foi questionado sobre isso, sobre essa questão do teto orçamentário. O que, que ele pensa sobre isso? O que, que ele pensa sobre ter que usar todos os recursos disponíveis? E ele disse que não tem escolha. Nós não temos escolha. Nós vamos ter que usar todo o dinheiro disponível, todo o recurso, tudo que estiver ao nosso alcance para não dar a temporada como perdida. Então, eu acho que isso aí já ficou muito claro que sim, se ele precisar, ele vai quebrar esse teto sem, sem dó, sem dó ele vai fazer isso. Não é não ser não é o correto, né? Porque, afinal de contas, você tem ali um regulamento, e eu, e eu também já falei isso em é, outra ocasião. Por mais que a Red Bull tenha quebrado o teto, por mais que o Toto Wolff tenha falado ano passado que ele ia colocar já no orçamento e tudo mais, é lógico que ninguém quer fazer isso, né? Ninguém quer se ver diante de uma punição, de uma sanção, seja lá ela, seja lá ela qual for multa, não importa, você está lá com carimbo de punição para ter que cumprir na temporada. Então, não, não é uma coisa confortável, não é uma situação confortável e eu acho que isso também, lá no fundo, a Mercedes se vê diante é, dessa única opção, vamos dizer assim, para ela tentar alguma coisa, isso também fere o ego, né isso também dá uma... Poxa vida, eu vou ter que gastar além da conta para eu ter um carro competitivo, sendo que a minha maior rival é, vai passar por esse ano até com teste reduzido e tal. E quer dizer, é complicado, né? Mas ele já falou que se ele precisar fazer, ele vai fazer. Eu acho que a Evelyn também pontuou bem sobre essa questão do, do W14. É, a grande vitória da Mercedes esse ano foi ter se livrado dos quiques, mas isso é muito pouco para quem vende oito títulos consecutivos de construtores e sete seguidos de piloto, né? E o Rosberg tem lá o título do meio do caminho. Então, é uma, um domínio muito grande para ela agora se ver correndo risco de ser a quarta força. Então, o Wolff não vai permitir que isso aconteça, no mínimo, ele fecha esse ano na mesma posição, em terceiro lugar, no mínimo.